Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, olha onde eu e a Thaís voltou, Mostra lá, Thaís. Tem assim? Quem sabe que casa é essa, pessoal? Eu vou vim uma noite só aqui e eu e a Thaís já tinha vindo de dia uma vez só também, né, Thaís? Isso, e quando você vem à noite eu não vim, né? Você não, não veio, eu vim sozinho. Nós estamos aqui na casa da velha chorona. Pessoal Faz muito barulho essa mata, cara. De noite, então. Pessoal, é uma casa muito sinistra, muito assombrada. E olha, Thaís, mostra pessoal ver como que tá aqui, ó. O carro difícil entrar, que, ó. Difícil entrar, né? Tem pular E tá no meio do mato. A gente não foi lá perto da casa ainda, pessoal. Mas pelo que eu vi, a parede tá caindo ali, Thaís. então. Essa casa já tava meio precária. precácia. Tá condenada, né? É. A história dessa casa aqui, pessoal, é que morava uma senhora... A sua filha e o seu genro. A sua filha e seu genro, quando saía de casa, pegava e trancava a senhora dentro do quarto. Deixava ela trancada, sem água, sem comida. E ela ficava dentro do quarto chorando. É bem triste, né, Thais? Muito, nossa. E teve um dia que eles pegaram e saíram e trancaram a senhora dentro do quarto. E eles acabou sofrendo um acidente na estrada e morreram. E como a casa fica bem longe de tudo... Demoraram dias pra poder vir aqui na casa aqui. E quando vieram, a senhora tava dentro do quarto, já tinha falecido, Thaís. Ela tava sem água, sem comida. Triste, né, Triste. E ela, até hoje, ela assombra o local. O povo escuta é, ela chorando. Eu mesmo já vim aqui, já escutei ela chorando. Já consegui ver ela. Cara, é muito sinistro, Thaís. E ó, os bichos estão tá acabando com nós, né, Thaís? Ah, Vamos lá pra dentro? Tá Vamos dar uma olhada. Vamos. Galera, não esqueça de deixar aquele like pra gente. Se inscreve no canal se não for inscrito. E bora pra mais uma aventura! Pessoal, os pernilongos tá acabando com a gente. Tá difícil o acesso. Meu Deus, Tiago. Olha. Cara, caiu tudo a parede ali. Tiago do céu. tá. Não sei não se não vai conseguir entrar lá, hein, cara. Não. Tá muito perigoso. Olha isso. Olha essa casa, tá isso. Que medo, velho. Essa casa dá muito medo de noite, cara. Gente, era é no meio da floresta. No meio da floresta. No meio. Nossa. Deixa eu ligar minha lanterna, por mais que esteja de dia, né Tiago? Aqui é muito escuro. Tiago, olha também no chão, cobre hein? Então, cara, isso que olha tô... aqui era uma calçadinha. Aqui era. Thaís, essa mata faz muito barulho e eu acabei é, vendo ela lá no fundo, se captar tá dentro da casa também. Meu Deus do céu. Eu quero vir aqui pra tentar uma comunicação, cara, eu nunca fiz Spirit Box nessa casa. De dia a comunicação é muito ruim, né? Por isso que a gente não é, faz. não. De dia não... Ó, oh, aqui gente... tem uma fossa. Tem uma fossa ali. Nossa, as pernas longas estão tá picando demais. Eu acho que por aqui é mais perigoso entrar, né? Ó, tem até um galho caindo. Sim. E cara, olha lá. Nossa. O tamanho do cacho de abelha. Você tá vendo? Sim. Meu Deus. Nossa, por aqui tá um buracão, ó. Não, por aqui não dá pra entrar. Deixa eu só dar aqui uma olhada. É telhado. Aham. Uh -huh. Tiago do céu. A gente, tá muito condenado esse lugar. vi lá por lá? Dá até medo, hein, Tiago. Dá tá medo, hein? Se a gente acabar voltando aqui à noite, Thaís. É Não sei nem se a gente compensa entrar lá então. dentro. Tentar fazer uma comunicação por fora, porque do gente que tá aí. E dá. Nesses. Nesses de pau também velho, Tiago? Caiu tudo. Um temporal, Thiago. O que fez isso? E essa casa aqui é muito antiga. Já. Isso? Só abandonada, eu acredito que ela tem uns 60 anos. Então. 50 anos. Nossa, como que vai passar aí, cara? Tá muito perigoso, Thiago. Olha aqui, quando nós veio, era fechadinho isso daqui é. e tinha tudinha a, a, essa varandinha. Claro por aí não dá pra entrar, amor? Olha ali, dois. O Olha quê? Ali. Olha lá. O quê, amor? Olha lá. Uma aranha? Olha, Olha de é de a ali. outra ali, amor. Aonde? Ali, ó. Amor, sai daí de cima. Sai. por ah, lá. Tá ali não cai, bro, ó. Pera aí, deixa eu fechar minha lanterna. Ali, ó. Duas, cara Amor, é não vamos entrar Vamos só andar em volta, vamos lá pro lado de baixo vamos. Não vamos entrar, tá muito perigoso Eu tô com medo de cobra enrolada Nesses pedaços de pau E você viu o tamanho daquelas aranhas ali? Caraca, Se uma aranha daquela ali morde nós, meu filho Não dá nem tempo de chegar no carro E eu tava pensando, pra gente entrar lá dentro também não vai dar Sabe por quê? É perigoso cair em nós Fica é, tá muito perigoso, nós não sabíamos que tava desse jeito Essa não casa, sabia. né? Faz Sei, muito tempo que acho que essa lenda aqui, a gente vai ter que encerrar ela porque, como que a gente vai voltar aqui, cara? Sim. Eu tenho medo, Thiago, de cobra, esses pedaços de pau úmido, sabia? Então. Meu Deus, é muito perigoso. Além do local ser muito longe, pessoal, aí tenta filmar assim, pessoal, ver como que lá dentro. Além do local ser muito longe, não tem como entrar. Outra vez até aqui. A gente já correu o risco daquela vez que a gente veio de dia, né? pode ter tem umas aranhinhas pequenininhas, cara. Vai, amor, não para, não. Eu eu eu Olha, Olha Tiago, um... lá caiu tudo, cara. Vamos ter aqui, ó, que tá então. aí? Então... Thiago, tem uma bolsa aqui debaixo desse Skybro ó. O quê? Uma bolsa, parece. Olha isso. Consegue mais ou não? Tiago, é isso? Meu Deus, Thiago, isso aqui tá um perigo. Se relaxa e cai tudo, cara. Ai, eu... eu acho que pela calçadinha que tá mais. Cuidado, hein. Pessoal, desculpa se a filmagem não tá ficando muito bom, que eu tô tentando olhar pra onde eu piso. Também. Meu cardaço desamarrou, amor. Aí, velho chorona. Amor, vai pra mim pisar aí, amor. Vem, vem, vem. Vem, a câmera? Amarra seu cardaço. Nossa, nossa aí é dentro. Pessoal, deixa eu virar a câmera aqui, ó. Aí, velho chorona. Cara, eu lembro que o dia que eu vim aqui, Thais, eu tava com tanto medo, tão nervoso, que eu acabei falando assim. O pessoal até riu de mim nos comentários falei assim: tá aí, velha Mijona? É, eu lembro. Você lembra, cara? O pessoal falou: não tava assim, cara, aqui dentro. Não, ó. cara, olha aí. Gente, é uma dor que a gente não consegue entrar. Vamos che tentar chegar ali na porta? Vamos, tô. Cuidado, hein? Olha para cima. Olha. Esse cômodo aqui eu acho que até daria pra entrar, amor. Porque ele é piso, ó. Ele é piso, né? Mas aqui, ó. Vamos ver por aqui, ó. Vai. Isso, vai dando uma limpada. Ó, tem um sapato aqui, hein? Um é. Ó o, o forninho, a lenha. Tá eu vi ela da outra vez por aqui, ó. Perto do forno. Nossa e ela lá dentro Aqui tinha uma varanda também, caiu Olha o outro sapato aqui, tá isso? É dela, ó Porque já é mais, não né? Tá. Ah, né? Não vai conseguir entrar não tá. Sem chique Sobe aqui, ó. tem que tá mais tranquilo Dá pra ir até mais na frente Olha lá, dá pra ir mais na frente pra filmar Tá muito perigoso, pessoal Olha lá em cima. Tá bom que caiu uma telha aí no seto Sim. Aí. Caraca, velho. Mano, eu acho que ali na porta dá para chegar ou é perigoso? É tá caindo ali, ó. É. não é fácil, não né? Queria até arriscar, mas se encosta em um galho desse, vai tudo pro chão. Aqui. Condenou é a casa. Já tava bem perigoso da, quando a gente veio conhecer a primeira vez, né tia? Tava perigoso Agora então. Claro que so. A gente podia vir um dia à noite tentar um split box de noite, de né? Fora, né é porque assim, ó que ela está vagando aqui a gente já sabe. Já sabe hum. e não sei o que vai acontecer com ela depois que essa casa se for. A ela se ela vai ficar mais é, brava, não sei né, como que vai ficar o espírito dela vagando aqui nesse ela local Ela é um espírito que sofre né, porque Sim. ela chora, e agora eu não sei se ela vai ficar mais sofrendo com a casa assim é. não sei se por nome E era uma que casa aqui, bem ó. grande Ó, por nome aqui ó, tá vendo? Sim Vamos lá pra frente? Vamos Que agora é uma luta pra nós voltar de novo Mas lá pra frente É uma dó, gente, uma dó ver um local desse jeito, com uma alma vagando, né, amor? Cara do céu. Aqui é o único lugar cômodo que dá pra ver certinho, que dá pra chegar perto. É, Olha as janelas, esqueci nisso. Aham, uhum, pretas. Aqui também dá pra ver lá dentro, ó É Então, só que dá medo de puxar Vai ele sair. Então E de cobra também, né? É Opa, tá. Voltamos, né? Porque bem aqui, ó Bastante gente tinha pedido pra gente voltar aqui a gente veio hoje pra ver como tava o local, né Tiago? De dia, ó. É, viemos pra ver como tá o local, mas fiquei meio decepcionado com o local aqui, Teixe. É. Porque a gente não vai conseguir entrar lá dentro. Vai correr muito risco. Vai. É, pessoal, o que a gente conseguiu mostrar pra vocês aí, pelo lado de fora, lá dentro, vocês viram que não tem como mesmo, pela nossa segurança também. E se a gente, é perigoso a gente afundar naquele chão Sim. e as coisas que tem é em cima de nós Caiu, também. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai estar tá vendo se a gente volta aqui à noite para fazer um, um contato, um spirit box, né, Thaís? Isso. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like para nós. E se não for inscrito, se inscreve no canal aí, beleza? Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!